Leonquinha, tudo bom? Manda um salve pro meu primo Janil. Ele sofreu um acidente de carro e perdeu os membros superiores e inferiores. Tá parecendo a de uma pecinha de Lego, coitadinho. Ela assiste todas as suas lives. Beijos. Caralho, mano. Vai se fuder. Você vai pro inferno, velho. Que filha da puta. Um salve pro mano Jamil. Bate aqui. Ah, não. Não dá pra Me dá uma... Não dá pra dar um abraço no Mano Jamil também. Pô, aí é rajada, mano. Manda um beijo assim no rosto pro Mano Jamil, velho. Verdadeiro herói. Caralho, mano, vocês são péssimos. <risos>